E não suporto mais a palavra gajo E fico arrepiada ao comer a sardinha E disseram que de tudo isso a culpa é minha E Porque... correm as minhas línguas, rumores que eu ensaio. Regulado, não engana mais ninguém. Mas para cima de mim, para que tanta maldade eu posso lá ficar, a brasileirada? Eu nasci com o fado, morrendo de saudade, a ouvir a noite inteira o choro da guitarra. Nas tascas de Lisboa eu não digo eu te amo, e sim quero-te bem. E quando em Portugal, na hora das comidas, eu sou do bacalhau e pastelzinho de Belém